Fala galera, beleza? Então, tenho alguns recadinhos rápidos pra vocês. O primeiro é que eu tô gravando um curso online de introdução à programação com Python para jornalistas. O curso é totalmente gratuito. É uma iniciativa do Night Center e patrocinado pelo Google News Lab. Eu tenho mais de 2.200 pessoas cadastradas. E as aulas já começaram ontem. Então, se você quer fazer o curso, corre lá e se inscreve para você não perder nada. Entra em journalismcourses.org ou no link que vai ficar aqui embaixo na descrição. O segundo recado é que eu estarei no CODA, a conferência de jornalismo de dados que vai acontecer nesse fim de semana, nos dias 25 e 26 de novembro em São Paulo. A programação do Coda tá incrível, tem um monte de gente bacana que vai estar tá lá apresentando um monte de assuntos diferentes. Lá eu vou fazer um bootcamp de introdução a Python para quem nunca programou na vida e quer fazer o primeiro script que vai durar horas. E daí eu vou dar dois mini cursos também. Um sobre introdução à linha de comando, para você que aprender a mexer naquela tela preta no terminal. E outro sobre expressões regulares, que podem ajudar demais na hora de filtrar e limpar os dados. E o terceiro recado, eu não posto muita coisa aqui no canal. Eu tô até planejando alguns vídeos aí para frente, então você pode se inscrever aqui no canal. Mas para me acompanhar melhor, é mais fácil me seguir no Twitter ou no Facebook. Eu sempre publico sobre eventos de Python, algumas dicas e sobre outras coisas também. Beleza? Então é isso. Até a próxima!